Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez a gente tá trazendo o quarto episódio da nossa pequena série de The Crew 2, eu ainda não sei se vou comprar esse jogo, muito provavelmente eu vou comprar ele no futuro, porém o jogo tá em Closed Beta, né, O beta fechada, e a gente tá jogando aqui ele galera, é o seguinte, a gente chegou em Miami, beleza? O que eu quero fazer? Eu quero chegar até a cidade de Nova York... Daqui a pouco existe aqui o desafio do Pro Racing de barco. Eu acho que eu vou muito passar aqui antes que eu, parecia, eu acho que em Washington, eu vou passar aqui rapidamente no desafio de Pro Racing e a gente vai continuar a nossa jornada. Beleza, eu vou colocar aqui para ver como é que eu faço para marcar isso daqui. Vou marcar o um lugar. Eu acho que o se seu clico para jogar ele já vai direto, galera. Então vamos pular essa parte de viaj viajar durante o mapa viajar no mapa, etc. Eu sei que é uma parada muito interessante, porém. Atenção, galera! Porém, Estou eu acho à que o jogo não deixa, vamos, de vamos um escutar. Piloto. Se você sabe se virar na água, no ar e ir atrás do volante, é claro, isso vem depois. Você tem o que a minha equipe precisa. Seja mais rápido que o tempo do teste e ganhe uma vaga. Fracasse e tenho certeza que outra pessoa terá a oportunidade. Alexis Kendrick Racing lida só com vencedores. E eu sou a Alexis. Então eu sei. Ok. Vambora. Vamos começar já direto na corrida de barco. É isso aí. Chegamos, galera. Vamos lá. Será que esse barco aqui é mais forte, hein? Olha isso, velho. O barco tem até nitro. Eita. Primeiro apertando o controle da direita a gente consegue pegar um pouco... Eu não posso bater? O que que tá acontecendo? Ah, olha aí. Galera, se você apertar o controle da direita, seu barco... Tá vendo ali? Ó? Mostra ali, ó. Control da direita para velocidade extra aos barcos. E aí você dá um nitro, cara. Você, você tá tranquilão. Caraca, que maluco, galera. Olha esse mar, velho. Na moral, olha esse gráfico. É muito bonito, de verdade. Chegamos à cidade de Nova York. tá ali a, a, a data da liberdade. Estamos no Rio Hudson agora. Olha que bonito, velho. se você conseguiu vamos vamos para outro lugar falar sobre o próximo passo vamos lá Como é que eu faço para ir lá teleporte direto ok Não foi nada mal. Tô ansiosa para tê-lo na equipe. Ainda tem algumas coisas que precisa melhorar, mas tudo bem. É, eu vou te ensinando. Será um trabalho difícil, mas verá os resultados na pista, ou nas ondas, ou no ar. Então, esse é o Pit Stop. É onde a comunidade profissa se prepara. Agora pode vir aqui também. É nóis. Aquele é o Clarence Bishop, terceiro. Ele é o campeão por aqui. Da realeza das corridas, o pai e o avô eram campeões também. O que explica a atitude dele? Se você começar a vencer, ele não vai gostar. O Clarence é das antigas. Para ele, nada precisa mudar. Muitos pilotos discordam disso. Eu acho que precisa de um equilíbrio. Você decidirá por si mesmo. Caso esteja se perguntando, tem uma lancha esportiva com seu nome te esperando na loja. Não me agradeça, o mérito é seu. Vai precisar dela. Você pode comprar o restante depois. <risos> não esse pequeno gafanhoto, ainda não. Primeiro tem que encontrar o círculo dos vencedores. Manos, a gente vai pilotar um carro de Fórmula 1 em qualquer momento no The Crew, cara. Isso eu não sabia. Caraca, animal, galera. Na moral. A gente tem um Alpha GP, velho. A gente vai poder simplesmente pilotar um, um carro de Fórmula 1, mano. Será que a gente consegue fazer o, o... o teste nele? Por favor. Deixe. Deixa eu fazer o teste nele. Meu Deus, é tudo que eu preciso. Será que eu consigo? Pera. Teste drive. Não acredito. What Olha é isso, velho? manos, eu tô pilotando um carro de Fórmula é aí. Velho do céu, cara, que da hora. Carro Fórmula com nitro. Mano. top, cara. Eu dar a volta com os 14 segundos, eu acho que sim Nossa, quase que eu dou a volta hein galera Mano, que carro da hora velho A gente pode pilotar então um carro de Fórmula 1 nesse jogo mano. Esse daqui é uma... Eu não sei que carro é esse, deixa eu ver qual é ele é ele é o um Mercedes AMG GT G3. Então a gente tem alguns aqui, ó. Tem o um R4, tem vários carros aqui. Eu vou, vou testar esse daqui. Pera aí. Tem que o R4. Vamos testar ele. Ah, olha aí. Testa tudo aqui nessa pichinha aqui, galera. Da hora demais, na moral, velho. Passa. Bom, enfim, uh, eu não sei o que eu preciso fazer aqui agora, eu acho que eu já posso apertar ESC. Como é que eu faço aqui? e 10 eu lembro agora que a gente pode dar pausa. ou Esse avião é muito maneiro. Eita, Consigo ver você saindo que... pra dar uma volta com ele. Ah, beleza. Quer vir aqui? Volta com ele então. Não, acho que é com B, galera, calma aí. Dei até com errada. Ah. Olha que da hora, velho, esse jogo. Mano, a gente pode viajar nos Estados Unidos todo de avião, cara. Isso é muito massa. Cara. Isso é realmente muito bom, cara. Tô louco para pôr as mãos desses tipos de tecnologia, mano. Né? Mano, que louco, velho. Enfim. Pegamos aqui mais alguns veículos. Vamos ver como é que a gente sai, obtenha seu veículo Power Bolt. Ok. Será que eu compro ele aqui? Eu aperto Enter e pego. É isso aí, galera. Ele é uma cor para ele? É vermelhinho mesmo. Acho que ficou bem bonitinho o vermelho, né? Não sei se percebeu, mas agora dá para editar vídeos pelo aplicativo Live. É só abrir o mapa, procurar e achar o que precisa. Aposto que vamos ganhar seguidores publicando essas belezinhas. Beleza. Vamos então uh, selecionar algum ponto? Tá, a gente tem aqui... Esse aqui é o. É um... Ok. Desafio freestyle. Bora jogar ele, galera. Ele é um desafio de aviões. Acho que é aqui que a gente precisa jogar. Beleza? Vamos lá. Olha. Eu acho que eu já vi esse daqui é um tucano, velho. Não parece um avião tucano? O avião brasileiro, cara. Bem-vindo. A Comunidade do Estilo Livre. Meu nome é Sofia. É comigo que vai competir. Aqui quem manda é a diversão. Se quiser entrar, é fácil. Pegue aquele avião, faça as manobras da lista na ordem em que são mostradas e não se esqueça de levar um saquinho de vômito. Se usar o saquinho, você perde. Ultrapasse a minha marca e você tá dentro. Te Olha mostro aí. as minhas habilidades mais tarde, mas agora... É a sua vez. Vamos lá, vamos mostrar pra ela como é que joga. Vamos lá. 3, 2, 1. Que vamos? Jogar em terceira pessoa. E Agora faça uma rotação. Pra isso, nivele a aeronave e depois escolha a direita ou esquerda. Mova o analógico na direção escolhida até fazer okay. uma rotação completa. Ok, vamos lá. É assim que se faz? Será é que eu conseguir, galera? Ah, tá. Então a gente tem que fazer várias vezes. Hora do drift aéreo. Basta segurar o pedal do leme esquerdo ou direito por tempo suficiente. Logo, pega o jeito. Caraca, drift aéreo, velho. Como assim, cara? <risos> que da hora. A manobra da faca pode ser complicada. Okay. Vire o avião a 90 graus com uma asa apontando para baixo. Você consegue. Tá aqui, eu aperto aqui, e eu faço a manobra que ela pediu. Certo? É assim que se faz. Dá do outro lado. Ok. Tente fazer um loop. Puxa o analógico para trás até girar 360 graus. Vamos que vamos! Ihra! Não, conseguimos. Agora vem a baixa altitude. Duvido você adivinhar o que significa. Só não voe abaixo das copas das árvores, a não ser que queira um intensivão sobre como pousar errado. Nossa, Incrível! Quase, que voo espetacular! Vamos pro celeiro conhecer o meu parceiro no crime, o Emmet, E depois já é hora de começar. Vamos lá. Mais alguns pontinhos. E-code. Certo? Vamos aí, galera. Estamos com The Crew 2. O joguinho tá massa, hein, galera? É louco, mano. Que jogo. Camila Freestyle. Pegamos aqui. Olha aí. Sou Emmett. E você deve ser o um novo talento que a Sofia mencionou. Hum. Vamos ver se ela é tão boa em julgar pessoas quanto é em pilotar. E dirigir. E... Me esquece. Você já entendeu. Então, quanto a dizer o que é esse lugar, é difícil descrever. Está vendo essas pessoas? Eles trabalham muito, se divertem muito e, de alguma forma, se sustentam. Antes de conseguir entender como funciona, aqui não é o seu lugar. É, se a Sofia colocou a mão no fogo, deve ser porque vocês se dão bem. Inclusive eu e ela temos um presente para você lá na loja. Aqui embaixo é onde você pode escolher outros veículos quando tiver mais grana. Mas ganhar um de graça vai te deixar feliz agora, né? Só lembre de sorrir quando ela te der uma rasteira lá nas pistas. Enquanto isso, sugiro que tente descobrir o que quer fazer. Não tem regras aqui, exceto dar o seu melhor e se divertir. Espero que siga elas. Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim deste mais um vídeo, no quarto episódio aí. da minha pequena série, como eu disse, a pequena série de, de The Crew 2, ok? E, olha galera. Espero que vocês tenham gostado. Né? Deixe seu like, deixe seu favorito se você gostou do vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais para ajudar o meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, deixe o seu, a sua inscrição aí porque é de graça e não machuca ninguém, galera. Então é isso aí. Muito obrigado e valeu.